E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, há pouco tempo a página oficial do Dota 2 postou essa imagem que você está vendo de fundo aí. Ou seja, Dota 2 Mobile, mano, exatamente o Dota, o famoso Dota, o gigante Dota, está vindo para os mobiles mano e será disponível para Android e iOS então no dia 29 de junho às 23 horas eles postaram na página oficial a imagem e escreveram está pronta e responderam sim ou seja o jogo já está pronto e pode ser lançado a qualquer momento Data de lançamento ainda não foi divulgada, porém, já sabemos que o jogo está pronto, que ele sairá para Android e iOS e que é só aguardar agora, mano. Se você quiser ficar antenado na página eu vou estar tá deixando o link na descrição, tá? E, assim, esse jogo abre muitos precedentes bons aí para os mobiles, mano, porque é um jogo de renome. Então, assim, é, pode vir também futuramente um, um LoL, pode vir, entendeu, jogos grandes e aí chamar a atenção do eSports para os mobiles e ficar cada vez mais forte nossa comunidade. Se você curtiu assim como eu, não se esqueça de avaliar deixando o gostei. Se você não é inscrito... Inscreva-se no canal para mais informações. Mas é isso, galera. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui.